Por que só eu não tenho mãe, Pai Papinha? É claro que você tem mãe, Marcelina. Todo mundo tem mãe, porque você não é diferente. Então onde que ela tá? A nova novela das seis fala sobre fraternidade, sobre amor. Amor em várias formas, né? Amor entre amigos, amor entre namorados, entre pais, mães e filhos. Nossa trama central se passa em São Jacinto, uma cidade fictícia no interior de Minas Gerais. E a gente conta a história da Maré, do Orlando e do Marcelino. A Maré e o Orlando se apaixonam né, na década de 30. E eles vivem uma história de amor muito linda, muito linda de se ver. Por mim, a gente pegava o primeiro trem até Águas de São Jacinto para eu pedir a sua mão assim o palco. E ela é filha de Leonel Rubião, nosso Paulo Gorgulho. E o Leonel é um homem de muito poder na cidade. Temos Gilda, que é minha madrasta. A Gilda, minha personagem, ela é mestre em dissimulação. É mesmo a lindeza essa amizade de vocês. Nem parecem madrasta e enteada. E Maria acredita muito naquela relação e ela só vem descobrir a maldade quando ela se torna vítima daquela hum. mulher. Né? Ela cai numa armadilha da madrasta, a Gilda, a nossa vilã, e é presa injustamente, acusada da morte do pai. Não vai cumprimentar a viúva mais alegre desse mundo? Viúva, mas não por muito tempo. A Gilda já começa com um grande parceiro, que é o Gaspar, interpretado pelo Thiago Lacerda. Você chegou até aqui também graças a mim, lembre-se disso. A Gilda está à frente do Gaspar, né, na, na execução e no planejamento né, dos descaminhos. Ela vai manipulando as pessoas. Temos o prefeito Anselmo, por exemplo. Ela vai se aproximar né, do Anselmo nesse sentido, de conseguir que ele se transforme num cúmplice dela, porque ela sabe que ele tem um amante e tal. Então ela vai jogar com isso pra que ela tenha poderes então, pra prejudicar a Maré. Pelo oh, de Deus, Gilda. Isso não pode sair daqui. De hoje em diante as visitas estão proibidas. O que, que você fez, Gilda? Na prisão, ela descobre que ela está esperando uma criança e numa tentativa de fuga, ela dá luz a esse filho, só que ela se perde dele. Marcelino, eu te batizo em nome do pai. senhor já tem oito anos, não sei, eu não sei onde ele está, eu não sei como ele está. Ele tem vários pais, vários avós. E ele é criado por esses religiosos que estão ali no entorno dele se virando. Tudo ali desenvolve nele uma relação de empenho e de amor. O Marcelino, ele ama demais brincar com os padres. Ele ama os padres. Na história, ele tenta encontrar a mãe dele. Quem é minha mãe? E onde ela tá? Ela não pensa em outra coisa a não ser encontrar esse menino. É forte acompanhar, sabe, a busca dessa mãe pelo filho. O telespectador pode esperar uma novela muito colorida, divertida, emocionante, com muita diversidade. Com romance, com intriga, com a valorização dos laços familiares, com amor. Segunda estreia, a nova novela das seis. Se vem do coração, é amor perfeito.